Ei, chegamos de, de surpresa! <risos> Lembrando que fica gravado, né? Então, ninguém precisa se preocupar, por isso que eu não aviso. Vai de acordo aí com a mãezona, que linda, Sam, que também tem os horários corridos, assim como os meus. Então, a gente vai correndo daqui, correndo dali, até achar um... Um caminho do meio. Sam, obrigada por estar aqui mais uma vez. Coisa linda, que gostoso. alegria. Muito bom. Coisa linda. Vai ser maravilhoso. Bom, a gente começa esse novo ciclo com o livro Conversando com Deus. É, não só sobre o livro, a gente vai receber algumas intuições, canalizações aqui. Eu só queria deixar claro que todo esse trabalho, eu acho que já é claro, né? Mas só para vocês entenderem, aqui o que eu expresso não é uma opinião, não é uma verdade, não é o que eu quero, é o que eu sinto da espiritualidade, o que precisa ser passado. E às vezes eu até nem entendo o que está vindo, tá? Então, só para deixar claro que não é uma opinião, é o nosso caminho de volta para casa, tá? E tudo tem um propósito. Se o que for falado aqui mexer com você de alguma maneira, acredite, é, não é culpa de quem falou, né? e nem muito menos culpa de quem está ouvindo, mas sim um algo que existe dentro de você, que está totalmente separado, que você não estava vendo, e esses códigos de luz chegam até você para que clareie. Então, se vier todo, vários sentimentos negativos, é porque tem coisinhas no caldeirão para você dar uma olhada, tá bom? Então, em nome da fonte criadora, estou aqui disponível, já estou sentindo o fluxo de energia passar e gostaria de convidar todos para esse momento, para que a gente seja 100% inspirada por esse centro, que é o amor, é o carinho, para poder trazer clareza sobre tudo, tudo que nós estamos vivenciando, inclusive... Eu o que vem acontecendo, né? sobre muitas dualidades, polarizações, e é importante a gente entender é, qual que é a vida, o que, que a vida está ensinando para a gente, tá bom? Então, sejam bem-vindas, Vivian, Ivone, Cláudia, ai, o Edu, coisa linda, Maria, <risos> beijão, Sam. A Sam começou a ler o livro, tá? amando nessa... <risos> Me diz, olha, eu consigo... Morrer de rir aqui. Eu falei, gratidão, ah, Deus! Porque <risos> é muito divertido, né? Porque Por ser mais ele, leve. É, a forma que a gente lê, e é tão, é tão é, objetivo, né? Direto. E ao mesmo tempo simples e direto, e você fica assim, Cara, Peraí, deixa eu ler de novo. <risos> eu fico rindo, né? Tipo, já, eu já sabia o que isso, né? <risos> <risos> A gente fica, ai, meu Deus, por que eu estou pagando de novo nesse negócio? Eu já sabia disso, a gente se muito doido, né? Eu, é. eu, eu fico me divertindo aqui com esse livro, é muito legal. É, é incrível. É muito. Às vezes eu comecei a printar é. uns trechinhos, eu printar, eu vou printar o livro todo, não está aqui. Não vou printar nada. <risos> que maravilhoso. Um beijo para a Regina, que está aqui também. Beijo no seu coração, meu amor. É, é legal a Sam falar, até quem quiser o, os livros, Conversando com Deus, ah, os três PDFs, que tem um, dois e o três, e tem outros também, mas até o três está lá no projeto sananda.com.br. E eu estava até falando para a Sam, como ele está em PDF, você vê que tem uma palavrinha ou outra que é, não está corrigido, mas está lá, tá, gente? Eu, eu tive a oportunidade de ler os originais corrigidos, então não muda a síntese, então pode, pode ler à vontade, quem não tiver condições agora de comprar, tá lá o livro. O livro ele começa numa conversa deliciosa né, do Neil Donald Walsh, que ele chegou a morar na rua, não tinha o que comer, e aí num dia muito humilhado, se sentindo humilhado, pegando um lanche do, do lixo, né, é, ele começou a fazer muitos questionamentos bem pertinentes até que ele começou a ouvir né? uma voz, ele era jornalista, então ele já tinha o hábito de escrever, então ele começou a perceber que aquilo se tratava de uma conversa muito mais profunda, e ele até questiona, mas não sou eu comigo mesmo? E aí a fonte criadora, Deus, enfim, fala assim, ué, mas é, você é parte minha, então sim, e tudo bem, se for você com você mesmo falando. Então é uma, uma conversa divertida, mas muito profunda, que leva a uma união total de quem nós somos e descomplicando né? tudo que a gente vem vive vivendo. Lógico, eu sei que é bem difícil tudo que a gente está passando, a gente não pode fingir. que Nós não estamos vivendo numa realidade né, desse inconsciente coletivo com muita escassez, com muito sofrimento, com muita dor, doenças. Não tem como fugir. É, eu tenho muitos amigos e amigas que falam, nossa, mas Marise, você, você fala? Eu falo assim, sim, porque tem muita gente que está pedindo socorro, que está nesse lugar, que não sabe sair como nós também. E essas pessoas, elas não podem ser excluídas. E é isso que trata muito do livro, dessa unidade. Né? Assim, ele explica, ó, tudo é mais simples, você pode fazer o que você quiser, escolher o caminho que você quiser. Para mim, tanto faz. Porque eu sei onde vocês vão chegar no final das contas. Desde o caminho do, do denso, do mais fácil. Mas, claro, tem como ser mais fácil? Tem. Só que vocês foram criados há muito tempo, enfiaram na cabeça de vocês um caminho de dor. Então, vocês só acreditam nesse caminho de dor. Mas eu tenho certeza que, independente do livre-arbítrio que eu concedi para vocês vocês vão chegar no lugar. Porque eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. Então, isso traz um alívio muito grande, nessa Quando você começa é. a ler e falar, não importa o drama, o horror, ou a felicidade, é. ou o romantismo, que eu escolha como temática do meu filme, eu vou chegar lá. É. É. É. E ele fala, é engraçado, ele fala assim, vocês não têm como deixar de ser meus filhos. <risos> então, vocês... <risos> Então, olha só, vocês podem escolher, né? é eu não vou ficar me metendo, é vocês podem falar, é fazer, experimentar, né? Você falou uma coisa parecida na numa, numa última live né, com o Matheus, é, é isso, né? É, vai lá, experimenta, deu certo aqui, okay. volta, faz outra coisa, experimenta, vocês precisam experimentar o ser, né? porque nós já somos, escolhemos ser, não. né? Sim. Ah, então vai lá e experimenta igual né, filho, igual a gente vai, ah não, peraí, mas deixa eu lá ver como é que é esse negócio, aí vai lá aí, às vezes é bom, às vezes não é mas, mas eu não falei muito tipo experimentar né, senão tem que vivenciar fazer. é e é, é, é muito interessante né a gente fica nessa nessa busca de querer fazer o melhor, mas o que, que é o melhor né a gente não sabe exatamente melhor. Eu, eu achei muito bonita até anotei que eu achei, assim, para fazer várias reflexões, assim, trazer depois. Porque a gente vai se aprofundando, né, Marisa? Pelo menos eu sinto assim, cada vez que a gente lê é uma camada. É. Aí é aquele negócio de acesso uma camada ali, não tem nada. Quando você vai ler, ela vai, vai mais um pouquinho, né? Você se você estivesse jogando calda num bolo, você joga uma caldinha, ela fica ali. Aí você vai jogando mais, ela vai entrando no bolo. Depois o bolo fica todo molhadinho, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai se impregnando. Nossa, né? É isso. Perfeito, <risos> aí, Sam. Que fala... delícia. Adorei sua metáfora. É, eu achei assim, é que Ele fala assim, olha, é, o pensamento mais elevado é a alegria. A palavra mais clara é a verdade. E o sentimento mais nobre é o amor. Eles são intercambiáveis. né? E um leva o outro. E essa, isso é o que a gente vê experimentar. Né? A verdade, a alegria e o amor. Se a gente escolhe experimentar alguma coisa que não faz isso, okay, vai lá e volta. Tipo, nossa, não é, estava aqui dentro desse negócio, desses três aqui. Deixa eu voltar lá. né? Como é que eu falo para cada um desses três? Um leva o outro. Né? Alegria, a verdade, um leva o outro. Então, eu achei super bonito. Pela assim, vez que eu vou lendo, eu vou ah, me enxergando mais assim, dessa verdade. Né? Que acho que a gente, é. como ele falou, a gente esqueceu. A gente esqueceu de quem a gente é. A gente experimentando um pouco talvez mais absurdo lembrei lembrei é, eu, que, experimentar, experimentar que... e sentir e né? observar é, que nem a gente é, sábado é, no sábado a tarde tudo e no domingo eu fiquei com bastante desgaste de energia, assim eu fui colocada pela mentoria mais para dormir Estava por conta da polaridade política, né, da, do posicionamento das pessoas, e tudo bem a gente se posicionar, mas eu estava ali só refletindo, eu falei, ixi, já vem ensinamento aqui para eu entender e também para poder ser um canal para pra passar para as outras pessoas. E, e foi inacreditável que veio. Mãe Maria, né? Lógico, a turma toda falando assim, é, é cansativo, não é? Se separar. É, ou, ao menos, não minimamente respeitar o que o outro está vivendo. Ou, ao menos, respeitar um passado do qual vocês também já viveram em situações tão extremas, de tentar gritar, de tentar provar. É, é o passado de vocês ecoando no presente, mostrando a separação que vocês fazem de vocês mesmos. É a falta de coragem de olhar para você, é a falta de entender que todo lodo que você vê fora também é você, um algo criado através da sua luz, porque vocês são luz, porque vocês são amor, vocês são deuses que criam o tempo inteiro. Então, brigar com o outro é brigar com você mesmo, brigar com o seu passado e sustentar a separação de continuar a não ver a si mesmo, de continuar a ver que você está distante de raiva, distante de dor, distante de qualquer coisa, porque é muito mais fácil sempre apontar e culpar um alguém do que responsabilizar o seu eu pela separação que você criou dentro de si. Então, a mensagem que veio é, vocês estão meio a meio, amados e amadas, no planeta, vocês estão meio a meio, metade... Sentindo que vai, mas ainda assim, mesmo nessa metade que vocês acham que só ali tem amor, vocês estão desvalidando a outra metade que também tem amor, porque tudo é amor, não tem separação, nós somos só luz. É, eu tive que respirar fundo para trazer um, né? Trouxe aqui, misturei com as minhas palavras que eles querem que eu me represente também aqui. É, na hora eu falei, eita, eles falaram tudo o tempo inteiro, não só na política, né? A política é só uma expressão base do que vocês estão vivendo. Às é, vezes vocês andando na rua, um carro passa na frente, eu fecha vocês e vocês dão uma xingada, né? Então vocês o tempo inteiro estão se separando do outro e não estão pensando em comunhão amorosa, sempre querendo ter razão, né? E não, não escolhendo primeiro entender, né, muito acima do que a razão dialoga com o ego compulsivo. Maravilhoso, né? Bem reflexivo, não é? É uma outra camada mais acentuada sobre essa separação, que a gente fala tanto nos outros vídeos, mas a gente começou aqui, aí vai indo, vai indo, vai descendo, igual você falou, agora veio a caldinha do, do bolo, você fala, ufa, isso tá lá dentro, né? Isso aqui sou eu. É. Exatamente. E eu até, né, no sábado que eu estava, eu senti também um pouco dessa polaridade, assim, mas e convidei né, as pessoas para fazerem uma emanação de energia. Em e aí até comentei com você, né? De, de como que. Na hora que eu fui fazer, né? Eu fiquei até um pouco ânimo em um outro momento. E a gente, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, ok. E Aí você, eu beleza, mas eu falei assim: agora, dessa vez, eu vou me incluir, assim, escolhendo primeiro me incluir, né? Quando eu vou em Manalímpia, a eu, primeiro eu, fazer. Eu preciso estar, não é só, eu não, eu não mando para os outros. Estou aqui também, né? Eu faço parte disso aqui. Então, eu estou assumindo um pouco mais essa consciência, né? De, Peraí, aqui tem coisa. Vamos fazer aqui. Aí eu fiz, cuidei das, das minhas células, dos meus órgãos, né? Eu estou também mexendo um pouco com isso agora. Ela no, no, no, no canal com a estou trazendo uns uma, umas, umas encontros que falam do, dos nossos é, órgãos, dos nossos meridianos e as emoções. Então, tá muito presente isso para mim. Então, eu estou assim, mexendo com tudo. E às vezes fica meio Ó mas aí eu fui fazendo esse trabalho e depois falei vou fazer com um grupo quando chegou na hora de começar né, no geral não, ficou assim como se tivesse uma barreira tipo não precisa não não tá bom eu, como assim tá bom. é para todo mundo não só em mim não tá bom eu como eu tipo, nunca nunca tinha tido essa experiência né não conseguia é, fazer aquilo fluir eu falei Vou, peraí, tem aqui né? aí eu comecei a meio que, sabe como você faz uma força? não, vou bancar esse negócio vou bancar, peraí aí comecei, comecei a fazer assim, como se fosse assim, pensar em pessoas em grupos, e aí eu fiz assim um apanhado, de grupos e de pessoas de toda a minha vida, de uma história toda, dessa vida inteira e comecei Aí eu comecei a fazer isso, estava meio difícil, comecei. Sim, é o amor, sim é o amor, sim é o amor, sim é o amor, como se fosse abrindo espaço, eu vou passar, dá licença, vou, deixa acessar, deixa, deixa eu acessar as pessoas, deixa eu acessar tudo, né? Se determinando. Né? Eu fiquei, Marise, isso foi uma meia hora, de, falando. Ainda bem no meu quarto sozinha lá. As crianças estavam vendo o filme lá na televisão, todo mundo. E eu fiquei lá, dentro do meu quarto, falando sozinha. Sim, é um amor, sim, é um amor, sim. Completamente bem forte. E é começando como se fosse abrindo. Aí eu conseguia, como se frestas de caminhos. E acessando essas pessoas, esses lugares, demais, expandindo, expandindo, até que eu conseguia fazer como normalmente é muito simples para mim, incluir o todo de uma vez, pá, né? Ossã, é, que... desculpa te interromper, ah. olha isso aí o que está escrito, eu também ouvi, Pamela, estava sentindo super forte. É, eu estava ouvindo também um chiadinho, mas como eu já estou acostumada com esse negócio de chiado, interferência, eu estou deixando rolar. <risos> Né? Deixa acontecer, é. né? Desculpa, pode continuar. Tá? Vai ser, com interferência, sem interferência. Né? E, então, é, é muito interessante, não tinha tido essa experiência, é, mas o quanto essa resistência, não é de ninguém, Sim, né? Não é. não é do outro, recebeu, sei lá o quê. É nossa, né? O quanto a gente também, como você falou, né, Marisa? A gente polariza o quanto a gente ainda é, tem dificuldade de aceitar, quando a gente vê com, outro, com, né, com matizes, cores, a gente coloca ali capas e, e, e filtros para ver as coisas, para rotular, né? Foi uma experiência, assim, é, muito impactante para mim, essa, esse momento que, a princípio, eu faço sempre, é muito comum, mas eu percebi ali que, tinha algo mais, né, é, traz essa clareza, tipo, a gente às vezes tem que forçar uma barra com a gente, assim, para a gente entrar no lugar, eu quero o seu amor, eu escolho isso mesmo, então eu vou bancar, vou bancar Sim. isso, esse não, <risos> a gente fica ali, não, nada. Tá... ah não, agora eu vou tentar, deixa para depois, não, tá bom aqui, e né? eu tive que fazer Uma coisa assim mais contundente Foi muito interessante E foi muito, muito legal Acho que de sábado para cá Alguma coisa Transformou também um pedacinho a mais Sabe, em mim, assim, como se tivesse tirado um, Uma casca Mais uma casca, sabe um pedaços de coisa Para assim, ter mais clareza amiga. Sobre isso É isso, é. Né? Esse trabalho que você falou aí, que, que a mãe Maria falou para você, né? É difícil. Foi bem forte. É, é difícil. Ela gente... falou, viu, filha? Fui votar fui e aí senti né, no ar, claro, as pessoas estavam respeitosas ali. E aí eu parei para ouvir os lados, né? Independente de escolha e tal, porque a, a, aquilo... A, não é determinar o que o país, vai, quem vai governar, não é tão somente isso. Tudo isso está acontecendo porque é dentro de nós essa polarização muito forte. Então, eu mergulhei fundo para olhar e desci em muitos níveis com, com bastante lucidez, né? até quase me perder, foi gostoso, foi importante. Eles não vai, vai que você vai conseguir se bancar. E aí eu estava eu passando e estava ouvindo algumas pessoas, alguns jovens, né, alguns comentários, e comentários sinceros das pessoas é, acreditando em determinadas coisas e querendo ser ouvidas em outra parte, outras pessoas acreditando em algo. E aí eu falei, gente, é, é tudo que nós somos lá dentro, suplicando por socorro para a gente ser inteiro ser uma Nossa. nação inteira, né? Não é, Nossa. não é partido sentimento, tá? É lá dentro, né? Então isso traz uma, uma reflexão tão bonita é, para a gente não, não entrar nessas discussões, né? De quem mais parar para aprender a ouvir, principalmente a si mesmo. É, nossa, que até a, a Clau hoje, a gente estava falando cedo, a Claudete, é, gente, não ligando com uma coceira no rosto, não sei explicar, faz dois dias que eu estou e não é alergia, não é nada, não tem marca nenhuma, mas eu sinto que está sendo mexido, então, mas é, é, é forte, então não liga, eu estou mexendo, coça nuca, coça tudo. É, a Clau mesmo falou uma coisa linda, é, que ela estava atenta, que ela falou que veio um sentimento, e aí ela fez uma observação, ela fez esse direcionamento que você fez, Sam, também, e aí ela teve uma visualização e aí ela já encaminhou né, tanto essa energia que veio de fora e, uhum. inclusive, um aspecto dela naturalmente ali, né, que se sintonizou, que ela observou, ela colocou luz ali e fez um encaminhamento. Será que não é a hora da gente fazer isso? Né? Fazer exatamente isso que você fez. Né? É olhar para esse aspecto que, inclusive, o, no livro Conversando com Deus fala muito, né? O mundo é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Todas as possibilidades estão na mão de vocês. Não existe, não dá para fazer isso ou aquilo. Tudo são vocês. Só que vocês têm feito criações um pouco né, diferentes, né? Então aí. Dá uma confundida, mas para fonte criadora, certa e errada, ele não julga a gente assim. É como você falou, todo mundo é filho. Então não dá para é. falar, ah, que ele vai estar. Não, ele é filho também. E ele também é. vai ter a chance dele. No livro tem uma passagem que fala, é ótimo. Você sabia que Hitler está no céu? Aí você estão de rir. Aí o cara, né, o Neil que, ele falou, é meu filho, ele viveu uma experiência e ele, né, escolheu um caminho tortuoso ali. ele é meu filho. Ele está bem, ele está ótimo, aliás. Diga-se de passagem, aliás, está ajudando muitas outras pessoas porque ele viveu uma experiência e entendeu que não era o caminho, né? Então assim, é difícil isso. Eu sei que é. Eu estou mexendo num lugar que até para mim é duro para mim, né? eu também sou uma aprendiz, né? Pô, então, assim, vamos começar a abrir esses aspectos, né? Mais e mais e mais, para a gente entender que o lugar é, é a união mesmo. Eu sei que é pano para manga, porque a gente tende a julgar, a criticar, a condenar, mas e se a gente começar a primeiro a compreender, como foi o começo da nossa conversa aqui? E se eu escolho o primeiro. Compreender o que, que isso quer dizer. É. Eu fico morrendo de rir, porque assim, com essas falas, né, eu fico pensando, elaborando, mas, mas é muito engraçado para mim, porque assim, numa fala como essa, eu já me vem logo assim: ah, então é o seguinte, eu vou para o céu também, mas eu não quero brincar com esse coleguinha, não. Estou <risos> assim, vai ficar aí na dualidade. <risos> <risos> Ó, então, assim, é muito trabalho para fazer. Porque não vai, não vai ah, se aí... por aí. E aí a gente quer fugir, né? Eu vejo, eu também já fui dessas de fugir de umas situações. Ah, isso aqui não é para mim. Deus me livre. Caramba, mas eu tô no mundo. É, ah, mas é... aí não é baixar a vibração. Pera aí, se minha vibração baixou. Porque eu não estou com lucidez o suficiente para poder me sustentar naquele lugar. Exato. E se eu for lúcida para aquele lugar? se é eu defender o meu amor aqui dentro e manter ele assim. Como é que vai ser a minha presença nesses lugares? O lugar vai me engolir? Ou Exato. o amor vai se mostrar a verdade daquele lugar, porque se você acredita na realidade sustentada, ali você vai cair. Sim, mas se sim. você lembra que é só uma realidade sustentada, você encontra o seu verdadeiro apoio. Aí é outra história, né? Exatamente. E aí a gente é, ontem a gente experimentar isso, né, Marise? Todo mundo eu acho que é, e realmente é, a gente se preparar, porque, porque eu mesmo hoje compreendo melhor isso, estou me preparando, né? mas muitas coisas eu, eu realmente escolhi não entrar um, um tempo atrás, é para trás, para trás, algumas coisas né? estou selecionando para me fortalecer primeiro. E para também entrar lá e ficar, né? Então, assim, me, me, é, elevando a minha, a minha energia, me cuidando, me preparando para estar pronta para também é, não fazer exatamente o que sempre, sempre foi feito, né? De ficar lá se debatendo e ficar aquela confusão. E eu acho que isso é realmente é muito importante, essa busca, né? Da gente se eh, Está elevando a nossa frequência, está trabalhando todo o tempo. A gente tem realmente milhares de ferramentas. Acho que a gente vê aqui sempre, você nos vídeos lá do projeto Sananda, eu volto e meia, vou lá. Tem lá ó, aquele, aquele dos mestres, né, dos, dos raios. Eu fui sempre um SOS, volta e meio, o negócio o bicho pega o bolo, Eu não faço nem sabia, eu vou lá no vídeo, faço é, né, Então, cada vez. E construindo um bloquinho, colocando, né, ficando com mais firme, construindo a nossa, nessa, a nossa interesa, né o nosso campo, da nossa energia, para a gente estar tá pronto. Porque esses são os desafios reais, né, que a gente está passando todo dia na vida. Não só só uma grande oportunidade. Eu vejo como uma grande oportunidade esses momentos para a gente treinar. Porque a gente quer ser amor, que é amor, que é amor, a gente quer viver a paz, a gente posta, é bonito, não sei o quê. E na hora do vamos ver, é ou não é? Está jogando, tá jogando ou está só na teoria ali no bloquinho? Né? Então é, é, são as oportunidades que a vida está mostrando para a gente. Aqui e agora? Vamos lá. O que, é que você aprendeu? Vai, vai mostrar em jogo? Né? Ou vai, vai ficar sentado ali no banco esperando? Então, a gente está tendo a oportunidade de jogar, a gente está tendo a oportunidade de, de viver né, realmente essas, essas questões para se aprimorar. e é isso, é isso, para a gente estar tá lembrando do que é, estar tá lembrando de quem a gente é, do que a gente veio fazer aqui, que é o que, que, né, que os mestres toda hora falam, que é nesse livro, Deus fala toda hora que... Eu sempre fico assim, mas Deus é... Aí eu fico dizendo assim mas Deus é tudo isso, né? Deus é, é toda a mensagem que os mestres fazem, é tudo, tudo, a fala de Deus, né? Então, eles estão falando todo o tempo. Ele fala, eu falo para todo mundo o tempo todo, quem está ouvindo, é, né? Exatamente. E aí a gente ouve, quase que com isso. Então, é, essa é, é uma das grandes oportunidades que a gente está tendo né, no nosso dia a dia, na nossa vida, Agora, esse mês, esse ontem, esse mês, os próximos meses, os próximos anos, a gente vai fazer, gente vai fazer né? Como a gente vai se colocar é, com esses aprendizados que a gente está tendo. Então, é, eu estou achando, assim, muito legal, muito divertido, a oportunidade de aprender cada vez mais um pouquinho, né? E aí ele fala assim, até no livro ele fala é, a, a coisa do castigo, né? De ser castigado de a gente está com medo de errar e a gente erra. E aí, vocês estão pensando que eu vou, ser castigo, eu vou castigar vocês, enfim. Aí ele fala assim: é, isso mesmo que eu tivesse um momento um extraordinariamente não divino, a gente morre de rir disso, Extraordinariamente não divino. O que vocês acham que ia ficar aqui me gastando, né? É, punindo vocês, simplesmente. Eu já bani vocês de tipo céu. Pronto, é, acabou. Eu quero... e, Eu... Legal. É legal isso que você falou. Tem uma parte que eles dizem, né? Ele fala, né? O, o inferno não existe. Né, é que vocês esquecem de quem vocês são. E aí é como se viver num inferno, porque você não lembra da luz que você é. Você não lembra que é meu filho. Então você cria uma realidade muito distorcida, conturbada, doentia, sofrida. Mas quando você lembra quem você é, nossa, e aí você se acende e fica tudo bem, porque não existe esse lugar. Vocês quem criaram esse lugar, eu não pulo ninguém. A única retórica da, da lei universal é que você uh, vive uh, responsável pelas suas ações, é só isso? Então você aprende, com o enredo das suas ações. Então, quem se pune são vocês mesmo, não sou eu. Essa é a lei da vida. Né? Ah, não está satisfeito, escolham coisas melhores, ué, melhores para vocês, que para mim tudo é experiência e tudo existe uma beleza oculta, mesmo do que vocês chamam de dor, sofrimento e fome. Existe uma beleza muito profunda para fazer com que vocês voltem a se acender. Então, é bem lindo, né, Sandra? É muito, lindo. É. Hum. exatamente. Então, assim, estar é é tá sempre é conectado com essas mensagens, porque ele fala que você já tem tudo, vocês já sabem, só hum. experimentar isso que vocês são, que vocês sabem, né? E é cada, é cada vez mais, eu acho que cada, cada é, material, como esse livro, como todos os outros livros que estão no projeto, como a live, cada, coisa, cada coisa que a gente ouve, cada meditação que a gente faz, a gente vai se preparando um pouco mais, vai lembrando um pouco mais. Isso é o que a gente vem fazer aqui. Né? É estar em contato, é lembrar quem a gente é. Né? E, e, e sentir essas três coisas que a gente falou no início, né? alegria, a verdade, é, é o amor, sim. Sentiu que desviou dali, opa! Tem um negócio aqui que também é estranho. Para onde é esse caminho? Aí. Qual é? Que que a gente, pra onde tô, né? O nosso coração ser o nosso guia, porque a gente sabe, mesmo que se fique uhum. confuso. É sentir, ver os olhos, pedir, comentar. Então, é esse momento que eu acho que tá sendo, a gente está sendo convocado cada dia mais a lembrar. Uhum. E ajudar, fala também, para os outros a verem, quem está a com mais dificuldade de ver, a gente uhum. pode também Isso. ajudar. Né? Uma, uma dica que vem, que é essencial, que eu sei que às vezes a gente esquece, é daquilo que a gente considera ou julga como um drama ou um algo terrível, escolha enxergar como um algo fundamental para estabelecer o aprendizado ou a lembrança daquela alma porque a gente tem uma tendência a entrar em desespero o que é errado, o que não é certo o que o outro está fazendo ou o que você mesmo está fazendo não, é, a dica que vem é entenda e enxergue a vida como uma lição imensa e magnética que vai te reacender de volta para o seu centro amoroso porque, se você entende aquilo, o julgamento ele começa a cessar. E aí toda a contundência, resistência, ela vai ruindo. Gente, mas vai ruindo num nível que é uma, é uma sensação de. Sabe aquela sensação gostosa quando você está em meditação? E você fala, nossa, senti o toque de Deus. Você sente direto isso o tempo inteiro. O tempo inteiro você sente, porque você se percebe como o verdadeiro toque do divino. E, e aí é, é um exercício que começa a transbordar além de você. Mas é o que a gente insiste: é é preciso fazer novas escolhas. É preciso, a partir de agora, começar a se perceber ou para que que isso eu já sei o que eu tenho que fazer, como você mesma disse. é, é só isso que a gente precisa fazer agora. Para começar a se unificar no bom senso, é, nesse amor, bem longe de qualquer bem, tipo de conflito. Bem longe de qualquer tipo de conflito. Criado é. por nós. É. Ninguém criou um conflito para ninguém aqui, a não ser nós mesmos. E um conflito, segundo a fonte gloriosa conflito glorioso porque vai fazer com que vocês se experimentem num grau que poucas pessoas têm coragem. É, é verdade. E, e eu, eu vejo, assim, como é, estar é, é, fazendo esse exercício realmente o tempo todo com muita consciência, tanto que essas, é. o que todo mundo fala, né, esteja presente... É, olhe todos os momentos, olhe para os seus sentimentos, perceba, né? E não importa é, quem seja, esteja falando, qual ferramenta seja, pode ser o mindfulness, pode ser, enfim, qualquer coisa. É, sempre falando a mesma, no mesmo viés, né? De, olha, preste atenção, vamos lá, é, é, acolha os seus sentimentos, trate, cuide e, e vamos, vamos trabalhar isso para fazer diferença, porque às vezes é, a sensação, você está numa uma boa, daqui a pouco vem, estou ah, julgando, enfim, assim, vamos ah, bom vamos lá, o que, que eu vou fazer, e vai, tá, vai, tá, faz uma, qualquer coisa que você saiba fazer, um milhão a gente sabe fazer um, molho, um milhão de coisas, né cada hora a gente faz uma coisa diferente. Ok, Aí vem assim, mas, peraí, que um dia eu vou conseguir parar de julgar? Aí, às vezes, aí me vem um alento, eu vou, um dia eu sei lá quando, eu vou, porque eu já consigo um pouquinho. É um pouquinho, um pouquinho. Um dia a gente vai conseguir, mas é como andar, é como aprender a falar, como aprender a escrever. A gente vai aprendendo ali, Não é na verdade nem aprender, né? Que ele fala que a vida não é uma escola, como vocês falam que é uma escola, não. vocês vieram aqui só lembrar. Vocês já sabem, vocês só vieram lembrar, né? é relembrar um negócio, está esquecidão lá, guardado num, num baú, trancado até, jogado já fora. Vamos achar esse negócio aí, vamos abrir, e começar a, Então, eu vou sentir, a gente vai sentindo, acho que todo mundo aqui, né, que está também se trabalhando, vai sentindo que... Às vezes parece que não, não vai conseguir, mas fecha o olho, respira, sente que vai, sente que você vai conseguir um pouquinho. Toda vez que só de você se dar conta que você está é, fazendo, já é a consciência que você precisa para cada vez transformar. Né? Então eu sinto isso em mim, é, e a gente usando né? dentro essa consciência, esse olhar, a presença, a verdade, iluminar, colocar amor, cuidar o que está que de... Que tá, você adoro essa palavra que você usa, tardido, porque é ardido mesmo. Ah, tá me vendo umas cachoeiras aqui de, de reflexões e informações, elas não são só minhas, estou tá? pegando esses dados do, do entendimento de tudo que a gente já viveu nesse planeta, que é como se eu estivesse colocando a mão na Terra e, e revirando né, as informações informações ah, mais amorosas e infor, informações no drama que a gente conhece muito bem esse lugar e o que está sendo mostrado aqui para mim é, é como se fossem HDs de, de informação, módulos, sabe? Módulos frequenciais, né? Então, se eu estou nesse módulo fre, fre, frequencial, eu abraço esse pacote, né? E abraço esse pacote, essa HD de um registro mais primitivo, né? mais doloroso, que machuca mais, ah, se eu entendo que é só um pacote de informações frequenciais, e aí falou opa, entrei aqui, deixa eu sair rapidinho, e aí você começa a se levar porque surgiu esse boom de, de informações aqui, ah, terapias, técnicas, ou técnica nenhuma, só respirar, parar, colocar a mão no peito, você se tira de um HD, você entende aquele lugar, você fala, ah, nossa, entendo, eu tenho esse fio, frequencial nessa HD, mas eu também tenho outras. Então, beijo, Tô saindo daqui. E aí, respirando, você sai. Né? Ai, mas é tão difícil e tal. É, é porque a no... quando a gente se sintoniza, você entra naquele estado aprisional, daquele lugar, que acredita piamente que aquela é a única realidade que existe. né? Aquela HD só acredita naquele ponto de vista e tão somente. Mas nós estamos tendo informações e lembranças o suficiente para saber que nós somos muito mais. Aliás, dois mil anos atrás já sendo passado, que nós somos um amor, nós somos, nós somos, um amor, nós somos. É o momento que eu sou a presença divina. Eu sou eu a presença de Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu não, Isso não consigo. consigo. Isso não existe. É você quem está escolhendo, é você quem tá a está sofrendo, a conta de dados O tempo inteiro. Tempo inteiro. É. Então, assim, é. Ai, é, então, impossível. ai não, é, é impossível. Ai, não, é mentira. Ai, não, é mentira. Não, eu sou Deus em ação, nada a ver. Peraí, tentando, tá apresentando. Ai, tá Ai, Ainda Tá que você chega. Tá, tá dando erro, gente. Não posso fazer muita coisa, porque é do streaming né? aqui. Logo ele para. Para. Não, não, não, não dá para ser perfeito Não dá para ser perfeito Apesar de nós sermos perfeitos, as máquinas ainda não são. Exato. é e aí eu estou lendo aqui da que a Karina escreveu né quando nós aprendemos a baixar as barreiras tudo fica tão leve mesmo que haja um balde cheio de lixo na nossa mente é verdade a gente vai é, realmente baixando deixando sair soltando porque aí fica mais claro a gente percebeu o que está disponível para a gente acessar esse lugar que a Marisa está falando aqui né está é, muita confusão, tem um monte de coisa em volta cercando a gente, a gente está muito confuso, a gente não vê nada, né? é, é, não tem clareza, a gente fica como se estivesse com a vista embaçada, como se estivesse com... Sabe quando a gente está em um lugar muito barulhento, começa a, começa a mexer com todos os nossos sentidos, você não enxerga direito, você não escuta direito, você nem anda direito, fica tudo muito confuso, né? porque estava aquele ruído, aquela coisa estridente na cabeça, num lugar, zo zoando, é a mesma coisa, é tanta confusão, que a gente precisa parar, né? e, e, e às vezes não, não tem a nem clareza, às vezes, de, uma, de fazer uma coisa ali naquele momento para se acalmar, pô, recorre ao que a gente já tem aí, gravado, guardado, escrito, caderninho, post-it, qualquer coisa, né? é, enfim, é, tá o tempo todo acessando essas informações que a gente já sabe, e às vezes esquece, às vezes está confuso, entrou num lugar lá meio confuso, com a tordoada volta, sai, dá uma voltinha. Né? Essa voltinha dentro da gente para acessar outros lugares mais tranquilos, né porque tá tudo dentro da gente, não é o fora, é dentro. né Exatamente isso. E treinando cada vez mais botando em prática para a gente nunca chegar nesse lugar que é tão é, quando a gente deslumbrar eslumbra, é, é, a gente acha que é possível tão bom dá um alento se tipo eu ai, ai, eu acho que eu consigo tá bom tem bastante caminho mas eu tô aqui para isso vamos lá né eu tô não estou te ouvindo, você está me ouvindo? Espera aí, é que a Roberta tinha me dado uma... É, é que a Roberta uma... tinha me dado ah, uma... Ó, Quer ver? Eu vou te mutar, só para ver se melhora. Está me ouvindo? Está me ouvindo, tá? Mas não está com eco mais. É. Porque a Roberta deu um toque para uh, mutar uma outra, para não ficar esse eco, né? Então, vou, vou seguir o... O conselho da, da rua aqui. Aí, quando você for falar, eu já ponho aqui, já tá aqui, ó. Já tá tudo na manga. É, lindo isso que você falou, né? Assim, agora, agora sem eco, né, Cíntia? Eu acho que era o computador da, da Sam, né? Que tava ecoando ali, o, o meu próprio, né? Acontece essas coisas. Desculpa, tá, gente? Não poder oferecer melhor. É, mas a gente tá aqui, né? Com amor, carinho e afeto. De tudo isso que a gente estava falando aqui, que a Sandra trouxe lindamente, é a gente lembrar que todos esses arquivos são impulsos de crença. Né? Eu acredito que... E aí você acessa um universo. Eu acredito naquilo outro, eu acesso um outro universo. Com quanto que parte nossa ainda acredite num exato ponto... Você vai estar naquela frequência, naquele HD, acessando aquele lugar. E aí muita gente fala que é impossível sair, que não dá de jeito nenhum. Olha, eu escuto muito os mestres, toda a população que está vindo aí de fora, de outros lugares, para poder ajudar a gente. Aí eles falam, é, de novo, pela milésima vez, não existe não conseguir vocês estão criando radiação o tempo inteiro, 24 horas de suas vidas. Quando vocês trouxerem essa contra-argumentação no momento ardido, você se tira daquele universo frequencial e se coloca num outro universo frequencial. Né? Porque você se entende muito mais e abrangente do que naquela camada de ficar... Porque esse ponto de dor... Né? Eles falam que é isso aqui, ó. Perto de quem nós somos. É, é um plug que dá. Eu só fico olhando isso. Dá até vergonha. É, é isso aqui. Meu Deus, eu sou maior. É, aí você lembra, é um cabinho USB do escambal que eu tô sintonizando, é uma sinapse. Cai fora daí, sua louca. Vamos para outro lugar. Deixa eu abrir aqui, para você falar. Né, meu é isso amor? Mesmo. É, é isso mesmo. É... E quanto mais a gente vai treinando isso, isso de lembrar, fácil é, fácil é de voltar. É, é, é muito mais rápido, a gente vai voltando vez, vez mais rápido. Até que tem momentos que a gente já começa a reconhecer que nem entrou mais. Que antigamente entrava e não entra mais. Então vai, a gente vai se fortalecendo, tão gostoso também, se, também sentir realmente que a gente é capaz, que a gente é forte, que a gente consegue, que a gente vai lá. Né? É tão sair dessa frequência de invalidação, de achar que não dá, que não consegue, é tão legal, é tão, é tão maravilhoso, né? Porque a gente está para isso e a gente. É, passou muito tempo, a vida inteira, sei lá quantas, acreditando que não era. Então, às vezes é mesmo difícil sair disso. Mas é, agora a gente está sendo, eu acho que é isso, tá? quando falam, né, vocês estão trazendo as mensagens de que agora está acelerado, agora vai ser, vamos lá, agora vamos dar um, uma acelerada nesse negócio, é isso, não ficar lá 50 anos, 40 anos, 30 anos, fazendo o que você levou, Desfazendo o que você levou para fazer, né? para construir aquela situação. Então vamos fazer isso assim mais rápido, porque a gente agora sabe que pode. Né? E eles falam que pode ser instantaneamente. Se a gente não consegue instantaneamente, mas vamos fazer pelo menos mais acelerado, vamos ficar mais conscientes, olhar mais para isso com mais atenção e ficar, e ficar mais espertinho. Né? E tá, né? Aquelas mensagens maravilhosas que você traz, a gente dá aquela carga assim, de ânimo. Vamos lá, vamos lá. É isso. É... Deixa eu só trocar aqui o microfone. Eu sei que, que assusta ouvir tudo isso, né? Do nada, ó, você é responsável pela sua vida, você está criando o tempo inteiro, você cria que não tem isso, não tem assado, não tem... que não tem comida, que não tem dinheiro, que não tem isso, não tem aquilo, não tem cá você cria tudo, é, você cria o tempo inteiro. Traz uma certa, um, um certo peso, né? Você fala, nossa, é, a, o que, que eu fiz da minha criação até aqui? É. O, o que, que aconteceu nesse meio do caminho? Separação. É. O, eu estou em contato com o San Germain aqui, mas a gente não, a gente não vai canalizar, só estou trocando dados aqui. É, e ele está falando assim, é difícil sair... É difícil sair porque vocês acreditam. Por que não colocar mais força no eu saio instantaneamente daqui? Por que, que é mais fácil acreditar que é difícil sair e ficar lá no sofrimento? É um jogo de palavras ele está falando, porque agora vocês já têm a, a memória da sabedoria ativada. Quanto mais vocês exercitarem nesse novo lugar, todas as crenças antigas serão totalmente desativadas ou pelo menos realinhadas em quem vocês são. Então, ao invés de se dizerem ou oh, palavras belíssimas que vocês são ótimos em dizer palavras lindas, nós até nos emocionamos. Ele está falando que é, vocês são excepcionais. De todas as formas. Mas o, a grande orientação que podemos passar é que a mudança pode ser efetivada agora. Não precisa ser esse caminho tão arrastado, tão derradeiro. Ah, e vocês dizerem o tempo inteiro. Ah, ele está falando, eu, eu falo com amor e compreensão que vocês podem levar o tempo que vocês quiserem. Claro. Então, mas um algo que eu sei que vocês também sabem é que pode ser instantaneamente quando tudo que você é se voltar para este objetivo de ser quem vocês são. Mas como não é tudo que vocês são que está direcionado a este objetivo de ser quem vocês são, motivo pelo qual se torna uma verdadeira guerra internamente. Então ele fala, por amor eu digo... Que vocês podem levar o tempo que vocês quiserem, é claro. Mas também, por amor a vocês, eu não posso deixar de dizer uma verdade. Pode ser agora. Se você parar de se dizer, de se disser que é difícil. É muito tempo falando que a vida é dura e é difícil. Porque foi a única realidade experimentada nos últimos não vou dizer mil anos para todos, mas vamos colocar uh, na envergadura dos espíritos que estão aqui nos últimos 40 mil anos. É muito tempo vivendo nesta dualidade. Se não se está inteiro, não se tem o resultado instantâneo, é claro. Não tem como, certo? quando vocês estão com dúvidas e não sabem, é isso, é aquilo, é aquele outro. É como numa época que nós ouvimos muitos de vocês, porque a, a loteria estava acumulada aqui no Brasil, e todos vocês querendo muito para poder fazer filantropia. Né? E nós olhávamos, tudo bem você querer um, um montante de valor e dinheiro, mas eles não percebem que vive dentro deles, infinitas quantias muito maiores do que esta, que eles vão ter que descer degraus para se conquistar, sendo que eles são a verdadeira abundância, quando é que vocês vão verdadeiramente compreender esse lugar? Não existe, não posso... Para vocês, ele está falando aqui. Existe, eu posso tudo porque o tempo inteiro eu estou fazendo tudo. E não falo apenas bonito. Falo para que entre em seus corações, como tem entrado em muitos corações. Não é escolher a via da preocupação e do precisar, é já saber que você tem tudo. Deixa eu te desbloquear aqui. É lindo, né? É muito lindo, são é uma maravilhosos você. E, e trazendo é, tanto amor, né? tanta misericórdia, porque eles falam mesmo isso tantas vezes, e, e repetem, repetem, repetem, é, para a gente... De Eu acho que... entender ah, voltou. Eu acho que a gente está lembrando. Tá lembrando. Eu acho que voltou. Voltou. Acho que a gente está lembrando mesmo. mesmo. É. E, e porque é para isso que eles repetem tanto para ficar mais rápido esse, essa, essa lembrança também, né? Por muito amor mesmo. Porque esse aprendizado nessa né? lembrança. É... Às vezes dá a sensação realmente de não saber. Como to, acho que todo mundo fica com essa sensação né? em alguma coisa, ai, mas eu não sei, mas eu não sei. E depois que a gente começa a descobrir de tanto ouvir que sabe sim, sabe sim. Aí a gente começa a achar que aqueles lugarzinhos dentro da gente, é, são muitas chavinhas que vão virando, né? E, e a gente já experimentou rápido também a gente já experimentou muito rápido e o instantâneo em algumas coisas. Se a gente fizer um apanhado, algumas coisas da nossa vida, eu já estava pensando nisso, assim, tentando lembrar, falei, teve coisa que foi assim, só que a gente não acreditou muito, nem percebeu, ou é, não acredita, não né, assim, não acha que pode fazer de novo, que foi coincidência, né? Mas a gente já experimentou muitas coisas instantâneas. Verdade. Eu acho que O tá falhando. Vídeo. Eu estou te ouvindo normal, falhou um pouquinho. Tá bom. Mas é isso, eu estou assim, muito feliz. Eu acho que esse, esses momentos que a gente... Eu até falei com a minha irmã, assim, às, vezes, assim, às vezes a gente... A gente às vezes acredita que tem que ir fundo, né? Tem que ir lá negócio, esse né? num buraco lá. Então eu falei, eu falei pra ela: pô, parece que a gente tem que ter um bang, um bang jump jump, <risos> mas tem que ver se a corda tá bem presa, porque depois a gente vai ter que voltar. <risos> né? É isso, é isso, coisa linda. Ó, a Cíntia tá falando, eu estou triste e confusa e eu não consigo sentir Deus quando estou assim. É, é claro, é tudo isso que a gente falou, coisa linda. É, se você está naquele lugar, se você abandona da sua origem, de quem você é, é claro que você não vai encontrar Deus nesses lugares, porque é uma criação separada da sua verdade. Então, a recomendação que a gente dá é que você... Ah, eu estou triste e confusa, tá? É, são elementos de escolha do meu eu então eu vou acolher esses elementos de escolha e vou começar a me dizer, por isso que a gente estudou o livro de ouro do San Germain, um, até super recomendo dois, gente, que é fantástico, é transcendental. Você começa a se dizer para trazer essa tristeza e essa confusão para outra criação, que é uma criação verdadeira, e não uma criação que te separa dessa verdade. Então não, não tem como, a gente acaba entrando num desespero, Todo mundo, tá? Todos nós aqui, tá todo mundo no mesmo, no mesmo circuito, tá? De, de, de reaprender, tá? Então, só começa a entender, você faz as suas orações com calma e fala que eu me retire daqui porque esse lugar é uma grande mentira. Eu sou Deus em ação, Ele vive dentro de mim. Então, você vê o nível de mentira que a gente se conta. Quando a gente entra nesse lugar, todos nós, eu, eu gosto de frisar isso, que às vezes as pessoas me olham e falam, nossa, você já conquistou, e da. É, gente, não, não é que eu conquistei, né? é, eu ralei para vencer esses padrões de crença fortes que tem dentro de mim, né? que tem muitas nuvenzinhas ainda, sinto elas sutis, mas eu vou lá e abraço. Eu não entro mais em conflito. É que não sei o que. Eu não fico mais nessa, nesse embate. Eu, eu coloco tudo isso que está sendo colocado aqui para vocês e vou lá e ponho, ponho, a mão na massa. No começo você esquece, você não vai, não flui, porque você está acostumada só na, na, HD da dor, né? Mas aí conforme você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando, todos os seus registros começam a sintonizar nesse lugar que sempre foi teu, tá então, bom? Espero ter ajudado. A, a Liliana está falando como podemos distinguir se uma queda na frequência está realizada com resgate de fractal. Olha, Liliana, muito tem se falado sobre isso e eu vejo o pessoal se confundindo muito, né, sobre o que é fractal e tal. É, vamos pensar, vamos pensar em memórias fragmentadas, seu passado, presente, futuro. Vivos neste instante, num holograma sem fim, vivendo mesmo, tendo vida, tendo vontade, numa complexidade que eu preciso de uma outra live para poder passar aqui para vocês. Tá? Hoje não, não vai dar, mas pense assim: um holograma completo do seu ser, vivendo múltiplas realidades ao mesmo tempo, seja a sua existência daqui, seja de lá. Então, o fractal não é ele é você. Né? Então, tudo é você. Tudo é você. tudo é. Se você perceber um sentimento teu, não sei o quê, não é que você precisa ir lá, Ai, vou resgatar, vou fazer... Com é, uma simples oração, você fala, eu resgato essa memória em mim para a gente viver unificado. Eu tô simplificando aqui que a noite toda, a Mãe Mariana anda fazendo trocentos resgates aí da... Da bagunça que a gente fez em consciencial Sei lá, aquela neura de estar tá preso pensando em ex-namorado Que eu sei que tem um monte de gente que às vezes fica E às vezes você fica sonhando Acredite É uma parte da tua memória, daquele passado Que vive morando junto ainda com esse cara já, Nós já acompanhei muitos casos assim né? Então é <risos> muito louco Então assim, a nossa mente quer separar o que é o que mas tudo é um alinhamento para a gente voltar para o nosso centro. Então vamos pensar. São memórias vivas, com, porque é uma memória, ela tem vida própria, ela ainda tem sentimento, personalidade, não só dessa existência de outras, clamando por ajuda. Então é você a acolhedora central de reconhecer esse sentimento e lá falar vem aqui, eu estou com você. A gente vai sair dessa, porque eu tenho um novo caminho. É só isso, tá bom? Espero ter, deixa eu, deixa eu liberar a Sam aqui, espero ter respondido, para Sam, aí foi. Eu, eu, eu achei muito interessante você falar isso, né, e eu acho que isso também faz parte exatamente do, da parte anterior, né, e pode ser assim, pode ser fácil, então, a gente não precisa elaborar demais E até onde necessário, a gente não necessariamente Conhece, ou entende Ou vê, ou percebe É simplesmente isso que o falou. Fez assim, fez assim, é falou assim Confiar e ir lá e, e, e fazer simplesmente Pedir né? Pedir para você mesmo confiando no, no Deus que você é Se ainda está difícil Pede ajuda São Germão Maria, Sananda Seu mestre, seu guia, seus anjos da guarda é, é, Arcanjo, toda a equipe que está com a gente, porque é uma galera, né? Marise, a Marise sabe que é uma galera, é, e, é, mas assim, essa, essa coisa que a gente ainda tem, né? De que a gente precisa ralar pra caramba, que a gente precisa né, passar o tempão, não sei o quê, e com condição que nós estamos, porque a gente ainda acredita. Porque dizem pra gente que não precisa. Né? Então, assim, Cíntia, eu, eu, eu reconheço o seu sentimento, é porque temos ainda essas partes dentro de nós com quem se, se, se sentir mal, se sentir muito conex, desconectado de quem realmente somos. Às vezes a gente tá mandando ver acho, Ah, agora tô no fluxo, agora eu cheguei lá. E volta e meia a gente vai lá embaixo. Mas é voltar está é, é, é, cada vez mais treinado a voltar para esse lugar e aí a gente não vai mais precisar é, ah, porque fulano demorou não sei, mil anos para fazer não sei o que então, pô, eu vou ter que demorar meus mil anos também, não tem nada com isso, a gente pode fazer aqui e agora, e a gente está aprendendo isso, todo mundo aqui está aprendendo isso a gente pode fazer aqui, agora, daqui a pouco, é, a qualquer momento que a gente quiser. E não resolveu exatamente tudo do seu jeito, faz no faz melhor, faz diferente, faz, faz, só faz. Né? É, do jeito que você sentir. E eu, eu falei de acesso às meditações que a Marizin faz, e assim, acesso mesmo, coisas, live, eu, enfim, mas na, na hora H, às vezes, assim, tá ali sozinha naquele momento, é você. Pronto, aquilo facilita, é gostoso, né? Fazer lá o negócio, tudo é gostoso, a gente está acostumado e é muito bom. Mas na hora que é você que faz. Não, aqui agora, acabou esse negócio. E, e o livro de São Germão ensina muito isso, São Germão ensina, todo mundo ensina. É, então, é no, nós buscarmos mesmo, bem, com muito amor, com muito carinho e leveza, sem achar que é difícil, sem achar que vai demorar, sem achar que é duro. É simplesmente fazer, é simplesmente entrar com essa conexão. E a gente consegue, porque a gente já conseguiu, todo mundo aqui já conseguiu, muitas vezes, algo assim. Ainda mudar assim, só que a gente, às vezes, esquece. Vou fazer mais vezes, treinar. Assim, ó. Assim, ó. Bom. Isso, Sam, que coisa linda. Gente, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui, acho que uma hora tá bom, né, de live, a Lucy falando, deixa fluir, é sempre, né, é, é sempre assim, deixa fluir, né? vamos embora, deixa acontecer, mas uma coisa que me vem muito lindo, assim, é a gente está acostumado a ser hipnotizado, a ser manipulado, é, pelo todo da consciência é, manifestada aqui. É. Com a prática, você não vai mais ser manipulado pela consciência de pensamento do coletivo externo, porque você vai estar unificado com este lugar de amor, e toda vez quando você comunicar nesse lugar de amor, todo mundo vai te ouvir. Porque eles vão ver que não tem resquícios, não tem imposição não tem achismo. Não tem, é, você vê que é uma verdade amorosa que está disponível para todos. Não é um lugar de competição, não é um lugar de nhenhenhen. Não é. Tá? É de Ai, mas por que isso, por que aquilo. Porque, é, não tem esses porquês. Tem a certeza de que todos... Somos amor. Então a hora é agora mesmo, tá, gente? De ver só assim, então tá? Essa paz que é, que é uma energia linda. Não tô conseguindo nem abrir o olho. Já até atrasei aqui a primeira pessoa que eu ia atender. Que eu falei, ah, gente, vou no flow. <risos> Tem que ir. Mas tá na hora da gente identificar esses lugares e já ir pra outro. É rápido. Ai, não dá. Não. Dá. Tô falando pra você que dá dá, gente, dá, ai, mas sua vida é fácil, não, não é, você não tem ideia de como eu reencarnei aqui, eu já nasci com o nariz quebrado, já, nasci, já passei por um monte de coisa, já passei por um monte de, de escassez absurda, até pouquíssimo tempo, então, é, com problemas familiares gravíssimos, então assim, não se conte essa história De que eu vim Por conta de uma base De um mundo feliz, tá? Eu lembrei desse mundo feliz Dentro de mim, que é o mesmo que tem dentro de vocês Então assim, não importa a dificuldade Que você passa, a gente não pode usar isso Como desculpa Para eternamente sofrer Por mais que a gente viva ainda numa realidade Que te puxa para esse lugar que está muito enraizado, mas toda raiz pode ser arranca, arrancada e a gente está começando a arrancar uma a uma, tá bom? Eu amo vocês, vou deixar a Sam só falar mais uma coisinha aqui para a gente concluir. Obrigada a vocês, vocês que estão aqui, que estão aqui, e quem não assistir. Ficou muito amor, muito amor. Que traça de mensagens, porque é o que a gente tem que é experimentando, tentando, né? né? Aprendendo, é com toda a ação, é a verdade, é a prática, né? né? E eu, de verdade, eu, eu ainda arranho um pouco, um pouco, é dizer, dizer, difícil, não vai dar, não falta muito, Mas agora eu estou em isso, eu. Também estou acessando isso que sim, dá, sim, pode ser agora, agora sim, não precisa ser difícil. É, aí assim a gente vem, a gente veio para descobrir que a gente é né, parte de Deus, a gente é filho de Deus, a gente é divindade, a gente está aqui para é, é, experimentar, experimentar isso. Então, é com muito amor que a gente vem aqui convidar, para as mãos dadas, dadas, em, em, né? Acompanhando. Um grande beijo, muito obrigada mesmo, Marisina. Sempre sensacional estar com vocês. Muito bom, obrigado. Hum, eu amo estar com vocês. É muito importante tudo isso. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês que participaram aqui de última hora vai ficar gravada, lógico, já vou deixar, depois eu arrumo a capa, coloco na playlist certinha, mas vamos em frente, gente, não, eu sei que a gente pede muita ajuda por aí, mas a mãe Maria falou numa canalização esses dias, confiem em vocês, também, confiem que vocês têm muita capacidade de sair desse lugar, não adianta a gente só pedir ajuda, e também, né, Vamos acreditar é. em quem nós somos. Um beijo no coração. Fiquem é. com Deus. É. <risos>